Oi gente, eu sou a Natália, eu vou falar um pouco com vocês sobre Machine Learning como se fosse um microserviço usando Python e Docker. Quando? Dia 15, no DevOps, lá na FAPA, encontro vocês bem cedinho de manhã.